bem-vindos a mais um vídeo no canal onde a gente vai quebrar tudo, galera. Tô aqui no encene.gg, um dos melhores sites da atualidade aí pra você ganhar skins de CSGO apostando, lembrando. Tem que ser maior de idade pra entrar nesse site, o link tá na descrição e tem dois cupons diferentes aqui no site. O primeiro é pra você que nunca depositou, tá? Na primeira vez que você depositar, você pode usar meu código aqui, link você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito. Já depositou uma vez? Ainda vai ter um cupom pra você ganhar 30% todas as vezes, só se você vir aqui no seu perfil e digitar o cupom. 30. Se você não fizer isso, cara, você não vai estar tá ganhando esse bônus de 30%, aí, então não vacila. O esquema aqui no SN.GG é muito simples, tá? A gente tem o Crash aqui, é um jogo super, hiper, mega arriscado. É um gráfico aqui, volátil pra caramba, que pode crashar a qualquer momento. E você pode fazer um profit, se você colocar uma skin aqui de 100 reais e conseguir tirar ela no 2X, ela vai se transformar aí uma skin de 200 reais. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar uma Desert Eaglezinha Print stream. Vamos confiar no 2X, tranquilo. Acabou de dar 4.60. Beleza. A a minha Jiggle pode se transformar no skin do dobro do preço. Caso chegue aqui até em 2x, tá? Se crachar antes e eu não tiver retirado, eu perco. <risos> Essa é a realidade. Ó, ela tá se transformando em facas achou no 1.78. Mas faz parte, ainda tô com aproximadamente mil dólares. Já que não deu no 2x, eu vou arriscar aqui um 2.5. O legal é que dá pra gente acompanhar aqui o que que o nosso item tá virando, mano. Se a gente estiver satisfeito com o item, a gente pode simplesmente clicar aqui no botão de retirar e virar a skin que tá aqui, tá ligado, mano? Achou de novo. Ai, droga. Errei duas vezes seguidas, mano. Aí dá uma tristeza no coração, velho. Bom, vou colocar uma skin um pouco mais cara agora, galera. Eu vou colocar um 3x aqui, mano. Pode ser que eu tire a qualquer momento, tá? Pode ser que eu não confie aí no gráfico. Vamos ver. Posso tirar no 2.5. 5, por exemplo, já tá virando 700 dólares, vou tirar no 2, eu acho, mano. Ó, uma luva, mano Beleza, beleza Tirei no 1.98 Na verdade virou uma Classic Knife Nessa aqui se deu bem cara Ah, não, mano Agora é aquela, hora Que bate a depressão 3.80x Dava pra gente ter segurado até o 3x aqui, mano Não confiei, cara O que você pode fazer também É colocar aqui um número alto, mano Pode colocar 5x Pode colocar 100x A qualquer momento Se você ver um item aqui que você gostou Você pode falar assim Para, tá ligado? Retirar a skin No caso, a USP The Traitor Virou a AWP Neo Noir E, mano, já tô com 1360 dólares aqui, já deu uma lucrada bacana no incêndio, hoje eu dei uma arriscada um pouco maior na realidade né mano, eu comecei safe <risos> Tudo aqui. Vamos colocar o 100x, só pra mostrar O que é que pode ser feito, mano Coloquei 100x, a faquinha, virou uma faca Virou uma K, virou uma M9, virou uma boa quero retirar, posso retirar a qualquer momento Ó, Vou retirar aqui nessa faca, beleza Virou uma Ursus Damascus Steel Foi perto ali do 2x, né, mano E tamo lucrando muito, velho, já tô com 1.500 dólares Pra não ficar só no Crash, eu sei que também Tem gente que gosta de outros tipos de games Aí, né, a gente tem o Upgrade Vamos fazer um Upgrade, mano, o Upgrade desse site aqui É muito louco, velho, no caso eu acho que eu vou trocar Algumas skinzinhas minhas, aqui uma dica, galera. Upgrade, mano. Se você tem uma ou duas skins, não faça, tá? O que, que eu prefiro fazer, mano? Trocar uma skin por várias outras menores. Por exemplo, vou pegar tudo que eu achar aqui de 15 dólares, mano. Aí eu troquei uma faca por um monte de skins aqui, se liga. Adesivo, chave, M4 baratinha. E aí a gente pode se divertir aqui no upgrade, selecionando a chance que a gente quer, por exemplo, se eu fizer exatamente 50%. E aí, basicamente, aqui nesse círculo, tem que passar de tudo, mano. Da metade e parar. Como se fosse girar mesmo, né? Se passar aqui da metade, a gente ganha essa Glock. Se não passar, a gente perde o nosso adesivo. Vamos lá, cinquentinha por cento, mano. Tá moleza, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, virou aí uma skin de quase o dobro do preço, né? 1.88. Podemos testar coisas mais arriscadas? Podemos também, velho. Se você tiver aí com vontade de fazer aquele upgrade difícil, 3x aqui, por exemplo, pra chegar na Alp Electric Hive. E aí também você pode clicar aqui, mano, que já dá o Start, tá ligado? Não precisa nem ser no botão, que você clica no lugar da tela e deu ruim, velho. De ruim. Não gostei de clicar na tela. Vou clicar no botão de upgrade que eu acho que dá mais sorte. Cara, eu não gosto de coisas arriscadas, velho. No upgrade, eu sou mais botar uma coisa facinha aqui de 60. Vamos no 69, vai. Vamos no 69. <risos> vamos ver se o 69 traz sorte aí pra gente transformar esse M4 numa casinha. Passou. Beleza, tá garantido. Caraca, velho. Olha isso. Foi quase inteiro. Podia ter feito aqui 5x que eu ia ganhar. Tem uma coisa que eu ainda não abri no Insane, que eu prometi que eu ia abrir junto com vocês. Que são as caixas grátis, né? Como eu aposto pra caramba, mano. Já ganhei 20 mil dólares aqui. Aqui, né, Nas apostas, tô num lucro tremendo. Inclusive, a gente pode acompanhar aqui nossas jogadas no Crash: quando que a gente ganhou, quanto que a gente perdeu. Vocês podem ver aqui que a maioria deu bom, velho. Volta e meia que eu perco alguma coisa, né? Ó, 59 vitórias de 100 jogos. Na verdade, eu perdi um pouco também, né? O máximo que eu confiei foi 4,60. E aí, por causa disso, eu ganho níveis aqui no site. Vocês podem ver que eu tô no nível 20, mano. Dá pra pegar muitas caixas. Vamos pegar umas aqui, só pra gente já mostrar pra vocês como é que funciona, né, mano? Caixinha número 1 de graça aqui no Insane. Bora, mano, de graça. Até tá para cara, né, velho? Vamos ver Gostei da roletinha Bonitinha, né, mano? Dual Beretas Dual meretas. Beleza Vamos pegar aqui a caixinha nível 2 Eu vou abrir umas 5 caixinhas Toda vez que eu vier aqui E você pode fazer o mesmo aí Na sua conta, tá? Você vai ganhando XP Baseado nas suas ações no site E aí o seu nível vai subindo E você vai desbloqueando Essas caixas grades Que convenhamos Dá pra ganhar um bônus legal aqui, mano Caixinha level 3 agora Claro que conforme a caixinha vai subindo aí Vai sendo melhor Pode vir skins melhores Vamos ver Olha, dá pra cair Butterfly, velho Uh, nossa, mano Do lado da luva e do lado da butterfly E essa aqui é a caixinha do nível 4 Será que a gente vai dar sorte de pegar alguma coisa insana De graça, mano? Beleza, SG Vamos ver. Não, não chega. Tô muito curioso pra essas caixas aqui, level 10, level 11 e tal, level 20. Então, se vocês quiserem ver eu abrindo essas caixas, acompanha aí os vídeos do canal. E no vídeo de futuro aqui no Insane eu abro mais umas 5 ou 10 caixinhas. Acho que eu acabo me empolgando e vou abrindo tudo, né, mano? Eu me conheço. Alp Boom! Nossa, não foi alp Boom, mano. Mas deu uma skinzinha de um dólar. Tá em giveaway aqui nesse site, mano. É muito divertido, tá ligado? Tá rolando aí um giveaway de uma skinzinha. Aparentemente é um giveaway por hora aqui no site, tá? Pô, tem as caixinhas também, mano Os caras podiam adicionar uma caixa minha aqui no site O que vocês acham disso, velho? Deixa eu ver se tem caixa de youtuber Ia ser bacana se tivesse Isso aqui me parece ser youtuber Ou não Vou procurar a caixa mais cara pra gente abrir Ô, oh, 300 dólares caraca. Bom, como é a primeira vez que eu vou abrir caixas, calma aí, calma aí, deixa eu, deixa eu abrir uma um pouco mais barata da primeira vez, velho Essa de 10 dólares aqui pode ser, mano, vai, 10 dolinhos, vamos ver o que que aí pra gente, bora E ganhei um XPzinho ali maneiro, ah, putz, é caixa bait, é, é caixa bait, velho Dá pra vir um monte de coisa boa, só que também tem aquela chance de vir porcaria ter aqui no Crash pra tentar algum upgrade diferenciado, velho. Tipo assim, acertar um 10x, né? Eu vi ali que o meu máximo foi 4,61, se eu não me engano. Acertar um 10x aqui seria interessante, mano. Na verdade, acabou de rolar um 10x. Eu não acho que vai dar 2 em seguida, mano. Eu acho que vai ser difícil. Será que a gente tenta segurar até essa USP virar 100 dólares? 2x, tá indo tudo certo, mano. Deixa eu ver. O 3x, eu acho que eu já vou sair fora. 95, beleza. 100 dólares. Caraca, mano! Transformou uma USPzinha de 30 dólares em uma cápsula aí do Challengers de quase 100 dólares, na verdade 103 dólares. Eu acho que vai chegar em 10x, mano. E aí? Que bate a depressão, velho. Galera, eu tenho a meta, mano, sempre que eu vou nos sites, de pegar uma skin insana. No caso, a skin que eu queria tirar provavelmente seria uma AWP, que eu tô sem AWP pro meu inventário, mano. Então, ó, tem Desert Hydra. Bom, comenta aí qual skin você quer que eu pego. Pô, crashou duas vezes em um número baixo. Vamos pegar aqui mais umas skinzinhas e vamos confiar. Sei lá, não quero chegar no 10x também, não. Tô tranquilo. Se chegar no 2x, 2,5, já tô feliz. Já tiro essa AWP aqui, pego uma faca no lugar dela. Deixa eu ver. Navaja, USP, ó, Gutzinha Flip, deixa eu ver, pô, Flipzinha hum mano, eu ia clicar pra tirar o negócio crashou. Galera, só pra dar mais uma demonstrada aqui no site como é que vocês podem colocar créditos e retirar também, né? Mano, criptomoeda aqui é um jeito de você retirar sua grana do site. Skins de CSGO é um jeito bom aí de você depositar no site. Claro, sempre coloca aqui o código login, né? senão você vai perder o bônus. Aí tem também o Pix, velho. Os caras já colocaram Pix, PayPal, boleto bancário, todas as criptomoedas que estão aqui na tela, né? O site é safe, só não pode ficar aí ganancioso, mano. Tem que fazer igual eu, velho. Coloca uma meta. A meta de hoje era 500 dólares de Batemos o look, fecha o site Vai embora, abre as caixinhas de graça Vou até abrir mais uma aqui, enquanto eu falo Pra vocês que realmente o Insane é o melhor site Da atualidade de Crash, tá galera? Entre os sites aí que tem skins de CSGO mano, Esse site aqui praticamente tem todas As skins maneiras, você consegue Tirar elas na hora aí pro seu inventário Então galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Vou deixar aí indicado mais dois vídeos do Insane Pra vocês conhecerem um pouco mais do site E a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!